Apometria. Nem problema, nem solução. Dr. Ricardo de Bernardi, presidente do ISEF Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Revista Internacional de Espiritismo, agosto de 1998, páginas 296 e 297. Trata-se de uma moderna técnica de trabalho anímico-mediúnica de alta eficiência. Herculano Pires, saudoso estudioso da nossa doutrina, já nos ensinava que a postura do espírita consciente deve ser tão ousada quanto prudente. Nem nos maravilharmos com as luzes féricas das novidades, nem escondermos nossas cabeças tal qual avestruzes que se protegem do desconhecido, deixando-se ridicularmente descobertos. Kardec, que nos ensinava ser preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma só mentira, também nos dizia que, se a ciência demonstrasse estar o espiritismo errado em um ponto, ele se modificaria naquele ponto. Inúmeros grupos ou entidades espíritas começaram a se interessar pela apometria, técnica de trabalho anímico-mediúnica na qual os médiums ou sensitivos se desdobram conscientemente, participando de maneira ativa no encaminhamento das entidades espirituais enfermas. A apometria se apresenta como técnica moderna que une avançados métodos de intercâmbio com o plano extrafísico. Sua utilização torna a sessão mediúnica de desobsessão dinâmica ao invés da passividade sonolenta tradicionalmente observada em determinados grupos. No entanto, a dificuldade vem se observando na utilização da apometria, não se refere à técnica em si, mas à utilização equivocada, precipitada, radical, sem embasamento filosófico e, o que é mais preocupante, pouco fraterna no trato com os desencarnados. Somas inteiramente favoráveis à correta utilização do método apométrico, desde que alicerçado nas sólidas bases kardecianas, sem prejuízo do conteúdo ético-moral e, sobretudo, do trato afetivo com as entidades desencarnadas. Não há de misterioso nas técnicas desenvolvidas pelo Dr. Lacerda de Porto Alegre e tão bem divulgadas pelo Dr. Vitor Ronaldo Costa de Brasília em proveitosos seminários e cursos que didaticamente efetua. Vale aqui uma especial recomendação. Frequentemente nos deparamos com certas polêmicas e queixas de velhos amigos, trabalhadores da doutrina espírita. Uma delas se expressa assim. Muitos entusiastas da apometria abandonaram a casa espírita de origem e organizaram entidades próprias. Bem, desde há 30 anos atrás, quando iniciei a estudar seriamente a doutrina espírita, quase todos os centros espíritas recém-fundados surgiram de cisões em casas anteriores. É preciso que admitamos, nós espíritas não somos, infelizmente, melhores do que ninguém. A doutrina espírita, esta sim, é que é melhor. Inúmeras casas surgirão por discordância de métodos de trabalho, o que, na realidade, é lamentável. Não há problema importante com os métodos, mas com as pessoas. Trata-se de nosso orgulho pessoal, vaidade, intolerância e outros adjetivos menos honrosos, dos quais nós, trabalhadores da seara espírita, ainda não conseguimos nos libertar totalmente, sejamos adeptos ou não, da apometria. A resistência em estudar e o imobilismo de determinados dirigentes acabam gerando o afastamento de médiuns que interpretam, erroneamente, a postura do dirigente como se fosse a postura do espiritismo. Acabam, então, se desvinculando do movimento espírita. Por que, ao invés de se exorcizar novos conhecimentos, não os estudamos profundamente? Por que não apoiamos os irmãos interessados no trabalho? É verdade que seria imprudente nos precipitar na adoção, pura e simples, de qualquer técnica revolucionária ou infalível. Se a apometria mal utilizada é desastrosa, o mesmo podemos afirmar da mediunidade convencional erroneamente praticada. Nem a mediunidade nem a apometria são positivas ou negativas, ambas são neutras. Argumentos tais como, depois que iniciou com a apometria muitos problemas surgiram, são tão inconsistentes como, depois que passou a se envolver com a mediunidade, necessitou de internação hospitalar em casa de saúde mental. A falta de apoio recebido, bem como a falta de estudo dos envolvidos aliada à embriaguez pela ofuscante novidade, tem levado muitos grupos espíritas que utilizam a apometria a distorções que poderiam ser facilmente evitáveis. Com todo respeito aos nossos irmãos umbandistas, que executam um trabalho sério e útil, faz-se necessário definir algumas fronteiras que devem ser tão nítidas quanto fraternas. Não há por que criarmos grupos de umbanda, técnico-científico, nas casas espíritas. Ao invés do clássico necessário, diálogo com as sombras, tão preconizado por Hermínio de Miranda, passamos a ouvir o contínuo estalar dos dedos seguido de verdadeiras expulsões dos espíritos obsessores. O diálogo construtivo e fraterno passou a ser considerado peça de museu. Ao invés de amor e filosofia, muita sonoridade e gesticulação espalhafatosa sob o argumento de que o som serve de veículo para a energia. Então, bater palmas e gritar alto seriam tão úteis quanto mais ruidoso forem. Naturalmente, o impacto energético seria cada vez mais produtivo quanto mais escandalosa for a sessão. É necessário que acordemos para que logo não estejamos admitindo outras atitudes materiais e periféricas totalmente incompatíveis com a nossa filosofia. O trabalho espiritual é, acima de tudo, mental. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Equilíbrio. Desde a época pré-histórica que hábeis feiticeiros removem obsessores de forma rápida, utilizando métodos tão eficazes quanto grosseiros. Em pleno século XX, assim como não se admite a paixão pelas formas dos frascos coloridos da exteriorização sensorial em detrimento da essência filosófica. Aparelhos parasitas, técnicas apométricas que possibilitam a remoção rápida e objetiva dos aparelhos parasitas, instalados pelos obsessores no perispírito do obsediado, devem ser assimiladas por todos nós, interessados no processo de nossos trabalhos. No entanto, um equívoco frequentemente observado em alguns grupos que utilizam a pometria é o esquecimento do apoio ao obsediado após a remoção do aparelho parasita instalado. É indispensável o esclarecimento pelo estudo e a promoção da reforma íntima da pretensa vítima que, não se modificando, logo irá atrair novos obsessores. Obsessores retirados do campo mental do obsediado, a forciore e enviados a outros planetas ou a estranhos locais ou dimensões extrafísicas, talvez merecessem uma atenção mais adequada. A ausência de diálogo com espíritos enfermos, em certos casos, apenas determinará a mudança de endereço dos obsessores, bem como a admissão de novos inquilinos na casa mental desocupada do obsediado. Se está na hora de modernizarmos as sonolentas sessões, onde chega-se a dormir literalmente, imaginando ingenuamente estar se cedendo o ectoplasma ou trabalhando em desdobramento inconsciente, o que eventualmente até ocorre. Também está na hora de não exagerarmos na postura inversa. Faz-se necessário recolocarmos a filosofia espírita, o amor e a serenidade nos trabalhos mediúnicos e não umbandizarmos a doutrina espírita nem mesmo brincarmos irresponsavelmente com animadas técnicas. Na matemática do trabalho é preciso somar com a nova técnica sem subtrair conceitos filosóficos básicos, evitando divisões desnecessárias, para multiplicar os resultados na tabuada do amor.